Hello, Leoa, boa tarde Agora exatamente é 11h50 E eu vou fazer um vlog para vocês tá Para mostrar um pouco dessa jornada Então vamos lá Então, gente, acabei de finalizar o mercado. E não tô bem. Não tô bem. Aconteceu, aconteceu algo que eu tomei um susto. Parecia um rapaz assim, do nada, né? Perto de mim. E aí me deu aquele susto assim, eu tava de. Ele veio por trás. Ele, aí quando eu percebi, ele tava pedindo, né? Só que no momento eu fiquei tão assustada pela forma que eu não tive reação. Eu falei, almoço, eu não tenho agora. Mas depois me deu aquele aperto no coração, eu voltei pra procurar ele e eu não encontrei ele. Então, eu não tomei com essa situação. Rodei, rodei o mercado, passei bem mais tempo, mas não encontrei. Não sei se já aconteceu isso com você, mas é horrível quando acontece isso. E de alguma forma você tenta depois ajudar e não consegue. Já é tarde As situações não permitem, né? Porque não houve oportunidade E eu fiquei muito mal, muito mal mesmo Muito mal Ai, é isso Vamos lá, vamos pra casa Na verdade, pra casa não Agora eu vou pegar o travesseiro na lavanderia Depois eu vou almoçar E aí depois sim eu vou pra casa Então, vamos lá Acabei de chegar em casa Exatamente agora Estou super, super Exausta do dia Mas Tá ali, ó Deixa eu mostrar para vocês Mercado ali E agora eu vou colocar tudo em ordem Todas as coisas que ali estão Depois tomar um banho gostoso Sentar, tomar um cafezinho tomar um chá E descansar e ainda passei na lavanderia Ah, eu não, eu não relatei a lavanderia pra vocês Porque eu fiquei sem bateria no celular, viu Mas Fui na lavanderia pegar o xodó Sabe qual é o xodó? Travesseiro de marido é o xodó dele E agora vamos lá, vamos arrumar Porque eu ainda quero encerrar esse vlog com vocês Tomando um cafezinho E comendo um cuscuz, gente Delicioso Que o pessoal lá da minha igreja faz, ó supimpa vamos lá vamos arrumar essas compras comigo vamos nessa Assim encerramos o nosso vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar dos contratempos. Eu tô falando que eu sou muito iniciante em vlog, então assim me ajudem. Se você deseja ver alguma coisa assim nesses vlogs, tipo mercado, gostaria que eu filmasse alguma coisa, gostaria de assistir alguma coisa, me ajudem. Eu sou iniciante aqui em questão de vlog e agora eu vou banho, tomar um cafezinho, vou, sentar ali, vou descansar um pouco a mente, e ainda vou fazer uma costura que eu quero, eu relaxo muito gente, na verdade é essa, eu relaxo muito costurando e fazendo crochê, então eu quero sentar ali, fazer uma costura, fazer uma capinha ali para aquele travesseiro que vocês viram e vou tomar um cafezinho, na verdade que eu vou fazer um chá, para relaxar. Beijo no coração, comenta aqui se você gostou desse vlog, deixa sua curtida e até a próxima. Tchau, tchau!